Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim aqui agora falar pra vocês do passo 2 da linha AS Cosmetics, que é o AS Magic Slider. Pensa num é produto maravilhoso, um deslizante mágico, que eu tô apaixonada. O que que ele proporciona? Por que que eu acho que ele é mágico? ele tem um poder de analgesia bárbaro, se vocês passarem nos lábios né, ou até mesmo na língua, vocês vão perceber, ela amortecendo gradativamente cada vez mais, é, por conta do extrato de jambu né, e o óleo de cravo, a gente tem é, essa sensação de amortecimento, é, é muito legal. Além disso, ele proporciona uma hidratação na pele que não deixa a tinta impregnar no tecido é, ao redor de onde eu estou micropigmentando. Então quem sabe quem trabalha com tinta né, na pele, sendo é, sobrancelha, olho, lábio, areola, é, a gente precisa visualizar esse trabalho o tempo todo. E às vezes essa tinta que suja, em torno, né, da onde a gente está fazendo é, o fio ou a técnica do shading acaba atrapalhando para a gente visualizar direito. Então, com essa hidratação a gente tem procedimento limpo do início ao fim. Então você precisa experimentar o Magic Slider, gente. É de verdade um deslizante mágico que eu tenho prazer de apresentar para vocês com toda a confiança e convicção que o produto é maravilhoso.